Tem um livro antigo que diz que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Agora, quando 37 jornalistas são demitidos, nossa, é um grande escândalo. Milhares e milhares e milhares de menções nas redes sociais. Pessoas chorando. Esses jornalistas dando entrevistas para si mesmos, contando o absurdo do monstro da Rede Goblins. Agora, quando milhões de brasileiros, trabalhadores, são demitidos, é lista artística? É simplesmente culpa do governo anterior. Não, a culpa é culpa do Banco Central, diz o presidente. Então, vamos ver aqui o seguinte. Que a Globo agora está sendo acusada de etarismo. Sabe o que é etarismo? É preconceito contra a idade. Ah não, vamos descartar esses velhotes aí e vamos colocar jornalistas mais jovens, mais dispostos e com um salário aí 10, 20, 50 vezes menor, estagiários no lugar. A Globo faz de tudo para tentar enxugar os seus gastos porque está simplesmente falindo do mundo moderno. Ninguém quer saber de rede Goblins de desinformação quando você precisa só entrar no Twitter ou assistir um vídeo de YouTube para se atualizar não é mesmo e aí nós temos aqui 37 demitidos da rede Goblins. tem um, no um nome de todos eles aqui mas o que chama atenção é o seguinte são todos veteranos da rede Gobels de desinformação estavam lá há décadas a maioria ali até mesmo antes de moar eu enzo nascer e aí o que acontece temos o grande choro meu Deus do céu aqui a jornalista demitida da Gobels faz desabafo não há o que justifique tadinho, gente vamos chorar aqui com ela tadinho não há nada que justifique a demissão por Décadas a Globo difamou aquilo que é a base da nossa economia, os empresários, os taxando de malvadões. Temos que lutar pelos sindicatos, temos que lutar pelos direitos trabalhistas. Ninguém fala sobre direitos dos empresários, é só direito trabalhista. O trabalhador tem um bilhão de direitos, mas se o cara quer empreender, apenas montar. Uma microempresa vai ter que pagar uma caralhada de impostos. Vai ser taxado como um criminoso pelos seus próprios funcionários. Que muitos imbecis aí fazem o L. E depois quando são demitidos ficam procurando outro empresário. Para garantir algum sustento na vida deles. Ué, mas eles não eram malvadões, inúteis, exploradores? Porque você está pedindo emprego justamente para empresários agora. Que tem todos os riscos. Se o empresário falir... Não vai ter direito para eles, não vai ter um seguro da empresa falida. Não, é dane-se, procura aí outra coisa para fazer ou outro empresário que ainda não tenha falido. O nosso Brasil, não só o nosso querido Brasil, mas a América Latina, o mundo inteiro, tem perseguido essa minoria que são os empresários. O empresário nunca vai ser a maioria do nosso mundo. Eles são a minoria e, portanto, é muito mais fácil persegui-los. Ó, oh, coitados, não é mesmo? Ó, oh, meu Deus, hein você está defendendo o um empresário malvadão que explora o pobrezinho do trabalhador e não sei o que. Bando de esquerdista desgraçado. Mas tá aqui. A jornalista Verusca Donato aproveitou o dia do jornalista, que é 7 de abril, para fazer um desabafo contra a Rede Goebbels. Verusca trabalhou na emissora por mais de duas horas. Décadas, sendo demitida em 2021. Ela não estava no recente passaralho da Globo, mas publicou um texto em seu perfil no Instagram para apoiar os amigos e criticar a emissora. É engraçado, né? Todos eles só criticam a emissora depois que dão tchau, querida, enquanto estão lá. Não, porque a Rede Globo é um jornalismo sério, não é igual esses trastes da rede, de, da internet, da rede social, do Twitter e né? não sei o quê. Beleza, aí faz o hélice, otária. Mas beleza. A rede de televisão tem desligado diversos profissionais do jornalismo, inclusive aqueles que tinham grandes carreiras. Na semana em que a maior rede de jornalismo do país demite entre 30 e 40 jornalistas, disse ela, não há o que comemorar nesse 7 de abril, escreveu Verusca, que atualmente apresenta o jornal Balanço da Manhã da TV Record, em Mato Grosso do Sul. É preciso dizer aqui... E não há o que justifique o que a empresa fez. Novos tempos? Que tempos? Passamos boa parte do nosso tempo em plantões longe dos nossos filhos e companheiros para servir a empresa. Oi, tadinha, ela foi explorada pela Ed Cobbles! Alguém traz um lenço pra mim porque eu não aguento, mano. É muito emocionante essa matéria. Elas foram explorados pela Globo. Really? Ah, meu Deus do céu, man. Como pessoa jurídica, nem hora extra tínhamos. Ou seja, eles não tinham carteira assinada. Tadinhos, eles eram explorados pela rede Globo. Então assim, carteira assinada para um microempreendedor né, jurídico, para uma emissora bilionária desgraçada. No início deste ano, a jornalista entrou com uma ação na justiça contra a emissora, cobrando dívidas trabalhistas e alegrando que sofreu assédio moral ligado à sua aparência. Segundo Perusca, ela teria desenvolvido a síndrome de burnout. Coitadinha, ela foi explorada tanto que ela deu. Ela perdeu, ela, ela perdeu a consciência, gente. É burnout, lembra? Né? Burnout, que burnout, mano. Eu, para, esquece, vai trabalhar, mano. É do jogo, disse ela. Quer dizer que é do jogo também ser agredido verbalmente? Ou muitas vezes fisicamente por telespectadores descontentes pela cobertura jornalística da empresa? Interpelou a apresentadora. Devem querer dizer que é do jogo capitalista querer mais e mais lucro? A Globo agora é capitalista. <risos> ah, meu Deus, eu amo isso. Eu amo isso essa maldita rede Globo capitalista enquanto ela tava ganhando uma fortuna lá contando fake news. Não, a Globo é maravilhosa. Aí é demitida capitalistas. Parece a mulher do William Bonner né que acorda para a realidade só depois que roubam o cordão dela. Nada justifica uma empresa que fecha as contas no azul. Demitir de sem escrúpulos. Me desculpem os liberais. É para ter mais dinheiro? Uma concessão pública deveria ter mais consideração. A, a, a ação movida contra Goebbels é no valor de 13 milhões ah 13 ela escolheu esse número aleatoriamente né que é 13 milhõeszinhos do empresário no documento o veruska afirma que as jornalistas eram cobradas em relação às suas vestimentas e aparência oh Rayleigh really? quem poderia imaginar uma coisa dessa não é mesmo será que se não tivesse os peitões não apareciam não tinham de se não tivesse aquele decote para chamar a atenção, né? Ninguém nunca imaginou uma coisa dessa. Quem podia esperar uma coisa horrível dessa da Globo? Elas tinham de usar roupas comportadas que não marcassem barrigas persistentes nem estômagos avantajados. Hum, que coisa, negra né? <risos> Em 2021, antes da jornalista ser demitida, o INSS constatou a incapacidade dela seguir trabalhando. Desse modo, Verusca foi afastada por 77 dias de emissora. Cinco dias depois de retornar à Globo, ela foi demitida. A apresentadora terminou seu desabafo dizendo que o jornalismo deveria estar de luto. Não, minha querida, o jornalismo acabou, porque ninguém mais quer ficar sabendo de decotes e mentirosas, dizendo que a economia está uma maravilha, que a inflação é do bem, que o desemprego tá, tá alto, mas tá baixo e não sei o que lá. Cansamos dessa porcaria e queremos coisas novas. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse comentário. Participem da nossa oitava Rifa e concorra a mil reais no Pix. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.